Bebê reborn surgiu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas foram forçadas a viver a maior parte do tempo em abrigo com o um mínimo de recursos. Naquele momento em que até mesmo os conceitos básicos em falta, algumas mães começaram a reformar os punhos de suas filhas para dar-lhe um novo visual mais tarde por volta de 1990 ele se espalha para os estados unidos esse método para obter bonecas realistas e desde então uma indústria surgiu em torno desse tipo de boneca fazer uma boneca fazendo uma boneca rebom leva tempo e esforço para iniciar este processo deve ter uma boneca de vinil, um kit especial e ferramenta e recursos. A aparência do pulso depende do criador. No entanto, alguns artistas permitem que seus clientes renasçam um pulso personalizado, geralmente fornecendo a fotografia de obter uma semelhança com uma criança em particular. Qualquer tipo de boneca de vinil pode ser usado para um bebê recém-nascido. Eu vou deixar todas é, as imagens passo a passo como fazer o uma boneca é bom lá no blog veja todas as fotos agora e depois que ver todo esse vídeo vocês vão lá visitar tem uma artista que ensina muito a fazer também uma boneca e o blog dela é blog da cintia blog da blogspot.com espero que vocês tenham gostado clique em gostei e até o próximo vídeo